A cultura é tudo, é tudo, é nós estarmos aqui também, tudo isso é cultura. Agora, espetáculos, admirar a arte, fazer com que a nossa vida não se torne um marasmo. Porque a arte vem para ajudar-nos a saber viver, para ajudar-nos a encontrar a beleza, encontrar-nos todos em conjunto, é isso que é a arte. E as pessoas todas, os mais simples, acreditam mais nisto do que os menos simples. Às vezes, quanto mais intelectualizados, pior. Relampada! Relampada! Sejam bem-vindos ao 12 segundo episódio. Segundo episódio desta terceira temporada. Hoje, neste episódio... Este episódio está muito teatral, está muito artístico. Nunca tivemos este espaço tão cheio de arte. E passo a apresentar os meus convidados, Eduardo Luiz. Make some dois. Uh -huh que é Presidente e Diretor Artístico da Associação de Teatro Experimental do Funchal mais uma vez... É! E a profissional, Catarina, é claro, Mediadora <risos> e Arquiteta Cultural da Casa Invisível uh! e Contadora de Histórias, não né? E Artística e <risos> mil e uma outras coisas É <risos> e, e, e claro, temos também um, mais uma pessoa... Portanto, e a mãe ele, do Lucas. Que é o Lucas, né <risos> Lucas. Eu, então, salve de palmas ao Lucas. Lê! Nós aqui gostamos de bater palmas. Talvez ali o Alex ali atrás não goste muito das palmas. Dá uns piques no ah, é um áudio. Que é. E finalmente temos Bom o Xavier Miguel, diretor artístico do Teatro Bol do Caco. Uhum! E também gestor de um espaço aqui vizinho ao Estúdio 21. O gestor do Espaço 116. E também é ator, uh, artista de rua. Principalmente. Principalmente, principalmente artista de rua. de rua. Mais uma vez. <risos> E temos num áudio o Alex, como habitual, nas câmaras, a Andreia. E temos hoje aqui connosco também o Duarte Romese, que já é quase um personagem aqui do Relampada. E du uh, Duarte, Duarte, diz-me uma coisa. O que é que tu trouxeste aí para nós? A é pedido dos outros convidados trouxe limonada por causa do Lucas. É por causa Limnada do Lucas. Um dos produtos uh, mais vendidos. Vá lá. E a pedido dos outros convidados, cervejinha. Ah, claro, é, é porque... Da preta. Uh, Trouxe-se escolher das melhores que tínhamos na Barreirinha, que é a Otávio Colina e a Musa, são distribuídas pela Viola por duas de Marca Regional e Diogo, sou uma uhum. dupla Infernal <risos> e Regional então, assiste, também, Infernal e Regional. Espero que é Obrigada, a uh -huh. uh -huh. O é feito uh, pelo pessoal da produção, mas também pelos parceiros, os grandes parceiros que nós temos. Uh, vamos, desde já, despachar as perguntas chatas. Perguntas que ninguém gosta. Oi. Eu sei que o Eduardo não gosta de, destas perguntas, mas Oi. vou despachá-las todas Quais assim. serão. Deus a meu. primeira é... é a primeira. São todos atores, portanto. Mas é aquela pergunta que chateia toda a gente, que é... <risos> ok, és ator ou atriz, mas o que é que, fa o que, é que fazes mais? O que é que faço mais? Exatamente. Hum. Além, de ator, além de ator, ensinador, formador, exatamente, exatamente. cozinheiro, mais. Mas, mas essa, cozinheiro? Não, cozinho também. Ah, cozinho, tá, muito tá, bem. Tá, pronto, tá. Mas além disso... Não, mas por... estava-me a referir àquela à pergunta chata que toda a gente faz ah, geralmente, sim. que é Ok, és ator e, ah, e, e que, nas? Pa, e o que é que trabalha? O que é que trabalha? trabalha? Qual é o teu trabalho? Como se era ator mesmo? não fosse trabalho. Vamos, vamos começar por aí. Porquê que essa pergunta é tão... Isto é óbvio porque é que esta pergunta é tão má? Mim, mas, pessoalmente, o que é que lhes apetece fazer aos jornalistas que lhe fazem essa pergunta? A mim não me apetece nada, mas é porque quando as pessoas que devem ter uma certa noção do que são as coisas e não a têm, principalmente sendo jornalistas, é melhor não dizer nada. Para mim é melhor não dizer nada. Ficar num silêncio. Sim, ficar no silêncio. Para que Não vale a pena estar a tentar explicar que a arte é uma profissão, é um trabalho, seja músico, cantor, ator, precisam de trabalhar para poderem depois estar perante um público, naturalmente. É uma claro. profissão, é um trabalho. Apesar do nosso país, um ator ou um bailadino ainda não ser uma profissão. Infelizmente. Infelizmente. É considerado uma atividade. Mas trabalhamos como uma profissão. Claro. Sim, mas, porque nunca mais acaba isto. Tanto, e há professores na área do teatro e da dança e continuam a ser um... gente tem jeitinho. Não tem jeitinho Tem jeitinho. Que... Dança um assim. Mas anos e anos ao ver isto deve ser uh, um não, bocado... Não, é triste para mim, é lamentável. Muito Eu já lamentável, não digo, já estou claro. vacinado. Aprendes a escribe. Ah, isso né? mesmo. Quer dizer, ok, certo, uhum. está bem. Pronto, okay, não, tudo bem. Não é queres acreditar nisso? Okay, sim, agora nós sabemos o que é que trabalhamos. Como nós sabemos, claro temos a consciência em paz, mas gostaríamos. Mas eu penso que há um certo público que acredita que nós trabalhamos mesmo. E às vezes não são tão letrados como esse. Mas acredita. Uhum. Acredita que nós trabalhamos. Que não é fácil estar a trabalhar para depois estar perante um público. Uh, Há gente que sabe que nós trabalhamos. Não está é, oficialmente definido que é uma profissão. Exato, o estatuto profissional do artista é uma coisa que ainda se fala, hoje em é, dia, em fujo que eu penso que, é. que estamos a debater há muitos anos e vai continuar. Para Às continuar. vezes dizem que a culpa é dos artistas. Eu não acho que sejam só dos artistas. Este pode ser que, que nós não somos unidos, que não lutamos em conjunto, ta, ta, ta. também diziam isso dos professores, também diziam isso de artes. Inha, inha. Portanto, não é, não é só os artistas que têm de fazer essa força. O Estado é que tem que de decidir. É. E acabou-se. Claro. Mais nada. E ajudar tudo isto a acontecer, mais nada. Agora a culpa não é só dos artistas. Andamos cada um para o seu lado a tentar fazer as lutas para isso conseguir. E não se consegue? Como é que se há de fazer? Exato. Daqui a 20, 30, 40, 50, 100... Vamos continuar a achar que essa é de Queiroz continua eterno. É uma infelicidade. Uau! É verdade. Uau, é mesmo. É de Queiroz, quem lê hoje é C. de Queiroz vai dizer, isto foi escrito ontem. <risos> é a mesma coisa. Ele vai dizer as <risos> mesmas coisas que disse há 100 anos. Catarina. <risos> Uh, mais uma daquelas perguntas chatas já estou a despachar tudo o que é tudo o é lixo vai, <risos> vai, vou despachar bem, tudo o que é lixo força. mas ver muito chato muito chato com um momento muito bom obrigado nada não é, isso, é, é, verdade. Verdade. é muito, bem. muito bem muito bem muito bem aqui está cortadinho. é pá, claro porque temos aqui dois apreciadores é que... da vida é, com álcool e é. dois apreciadores da vida sóbria é, é... é. também é um brinde, prazer saúde a arte o teatro e tudo isso a vida. Não, mas eu sei que, que este que tipo de perguntas é mesmo hum. chato para para Obrigada, Eduardo impecável Muito obrigada, Eduardo Está muito fixe. Está boa. Está muito boa. obrigado Está ah, muito <risos> bem. Muito <risos> bem. A próxima pergunta chata, hum. Catarina. O teatro vale a pena? Hum. Ou então, o teatro dá dinheiro? Ah. Isto também é daquelas boa que apetece... A terá qualquer coisa. Até porque, na verdade, eu não sou atriz. Tantantantant! Aproveitem, <risos> é? Né? Oh, <risos> meu Deus! Oh. Nós conversamos muitas vezes, eu e o Xavier, Saber sobre, sobre estas questões, porque eu não me formei como atriz. Eu sempre fiz teatro amador, mas na verdade eu gosto de me identificar como mediadora cultural. Muito também muito por bem. respeito a esta questão que ainda agora o Eduardo falava, não é? Que tem a oh. ver com a profissionalização <risos> do artista. Da mesma maneira que ainda falta. Uh, considerar o ator ou o bailarino, falta muitíssimo mais considerar um mediador cultural, que é uma profissão que pela Europa fora e, e em muitos outros lugares do mundo, uh, é considerada, é profissionalizada, é remunerada como tal e reconhecida como tal, claro. e no caso dos mediadores culturais, que é a profissão com a qual, o nome com o qual me identifico-se bem, que eu acho que é, é tão redutor, de repente, dizer eu sou isto, e fechas ali a caixa. Tu és muito mais, no fundo, claro, tu és artista, exatamente. não é? Artista e, em geral. E dentro do amor que tens à arte, uhum. encontras formas de, seja a escrever, seja a compor, seja a dançar, seja a mediar, não é? Uhum. A abrir portas de lugares e a fazer as pessoas convidá-las a entrar. Claro. É, um, é uma paixão. E depois tu encontras as formas de. Agora, se dá dinheiro, se tu fores uh, capaz de ser muitas coisas numa vida só. Se tu fores um grande ginasta financeiro, uh, e se gostares de dormir pouco... <risos> <risos> Trabalhar bastante. Exato, eu acho que sim. Uh, na verdade, muitas vezes as pessoas perguntam-me como é que é possível sobreviver, e, e eu acho que só é possível sobreviver se tu uh, agarrares muitas coisas, e nem sempre agarras só coisas que gostas, e eu falo por mim, uhum. às claro. vezes uh, tento ser fiel àquilo em que realmente acredito, mas outras vezes tenho que fazer outras coisas que não gosto tanto, para poder continuar a fazer as que gosto muito, não é? Claro, claro. Mas sim, uh, é possível sobreviver, quer dizer, se a pessoa estiver muito tranquila com aquilo que considera essencial para a sua vida, e uh, isso é muito relativo de pessoa para pessoa, uh, está-se bem. E, quer dizer, o Lucas vai, vai aparecer em breve na minha vida e eu uh, espero poder continuar a fazer aquilo que eu amo fazer, que é este trabalho na mediação com o teatro, naturalmente. Muito bem, muito boa a resposta. Uh... Diga-se aqui de passagem que eu estou a fazer estas perguntas chatas para vocês estarem à vontade para mandarem dicas porque aqui na relampada mandamos muitas dicas mandamos muitas dicas, portanto sejam o mais honesto possível e descarreguem tudo Para ti, para ti, a pergunta chata é Daquelas perguntas também tenho a certeza que é, que é muito chato que é Já te aconteceu a esqueceres o texto? Ou, o que é que acontece quando esqueces o texto? Isso é uma pergunta muito engraçada. Nós atores adoramos compartilhar esses momentos. Eu acho que a primeira vez que eu me consigo lembrar foi logo quando eu me... A primeira vez que eu fiz teatro, tinha 15 anos, foi no teatro escolar. E eu tinha de ler um poema do António Gideão, o amigo. É? Então eu estava tão nervoso, porque ainda por cima eu não queria estar a ler. Foi uh, uma professora que estava a organizar, juntamente com, com o grupo de teatro, um sarau depois aí, e ela conheceu o meu pai, ela insistiu para o meu pai me fazer a cabeça para eu ler. eu lá fui e entretanto estava tão nervoso que eu pedi ao professor, oh, professor eu vou-me esquecer do texto e ele disse, tá bem, pões o teu texto aqui num cartãozinho preto e vais para lá se te esqueces do texto, olhas para o papel eu sei que cheguei ao palco, vi tanta gente fiquei nervoso, olhei logo para o papel <risos> mas hum, a gente tem esse, esse mito de esquecer o texto hum, mas é claro que se nós tivermos ensaiado Muitas e muitas horas, claro. temos outra segurança, o que não impede que nos esqueçamos do texto. É, é a coisa mais natural. Agora, tem a ver com a nossa experiência e com a nossa vontade em palco de, no momento em que nos esquecemos do texto, conseguirmos improvisar ou resolver a situação. Não, não é. A... É. Mas... Há outras profissões que também se esquecem o teste. Ah, claro. Ah, muitas delas. Esquecem muitas o teste. Yeah. Muitas nem com cábulos lá vão. É verdade, é verdade. Então já não sabem como fazer. <risos> Tem o um vocabulário muito floreado muito e às vezes é complicado. Isso. Resolve. Para ninguém compreender. É isso. É, é inteligente, é pá, vamos confiar. É isso. Ah, aqui. <risos> estamos a mandar Você muitos é dicas aqui, já está calor. Uu, está Eduardo. Um Eduard, o Eduardo já está uh, é associado à Associação do Teatro Experimental do Funchal, o ATEF, uh, desde 77, estou correto? Sim, 77, porque antes eu estava no Teatro Amador da Funchal. Uh... na altura era o. GETF. Getf exatamente, Getf. que é o Grupo Experimental, Experimental teatro do Teatro do Funchal. Sim, é uma época, tenta, é, é que quando aconteceu todo este bum bum tudo isto foi logo após o 25 de Abril, não é? Aconteceu o 25 de Abril, todos, uh -huh. a malta nova, todos queriam fazer coisas. Uns começaram a tocar instrumentos, outros começaram a cantar, outros começaram a bailar. Houve tanto grupo de dança, aconteceu Uau. na época, tanto grupo que foi chamado de dança, que gostavam de dançar, outros gostavam de representar, então tudo começou. E tudo foi andando para aí adiante. E eu também, estava na escola, de qualquer maneira, eu tive um grande impulso que foi o meu professor de português, era o professor Vieira de Freitas, que era poeta, o poeta Vieira de, Freitas, Vieira de Freitas, e também um político. Era o meu professor de português e de introdução à política. E então ele próprio me... disse, Eduardo, vai, Eduardo, vai. E eu está bem, vamos lá ver. <risos> Eduardo aproveita. Mas, é Mas eu só consegui mais tarde, quando um, um rapaz que se chama Ricardo... Nunca mais ouvi. Mas uma amiga minha, que é a Graça Chaves, e que nesse dia não foi, foi parar ao Continente e tornou-se locutora de televisão, etc., já está reformada, mas éramos nós os dois que íamos para o teatro nesse dia. O Teatro Municipal tinha aberto, as serviços culturais tinha aberto umas inscrições para novos atores, porque tinha já um grupo que tinha começado, eu por acaso já tinha assistido a espetáculos deles, em 70 logo começou, e, e ela acabou por não ir e eu fui lá parar. E aí foi para a UTEF. Antes tinha estado num grupo de teatro, assim, um grupo de teatro com ideias bem, bem políticas, que eu queria fazer avançar um teatro ali de força. Mas depois, de -se o seu nascimento, vi num dos ensaios desse grupo e convidou-me logo para, para fazer parte do grupo. E comecei aí. E fui aí que eu fui. Mais tarde, tornei-me funcionário da Câmara Municipal da Funchal no gabinete de, de desenho que eu tinha tirado o curso na, na Escola Industrial, e mantive no TEF durante estes anos, mas não só no TEF. Eu estive no Sim, TEF, mas, tudo, desculpa, desculpa. mas estive a trabalhar para o FAOS, que hoje tem outro nome qualquer, não sei que é, qual é? DRJ. DRJ. Uh, trabalhei para o Gabinete de Apoio à Expressão Musical Dramática, que é o me e que agora já está no Conservatório. Trabalhei para o Conservatório, durante anos e anos fiz a, a abertura do curso profissional de teatro, uh, e andei por, uh, pelas casas do povo a trabalhar na área do teatro, para aí adiante, produção e, e o continente, muita também. história, portanto, sim, muita história. Andei é isso e isso para mim foi muito importante, porque ao mesmo tempo dei me a conhecer muita gente de todas as áreas, de todas as idades, perceber o quanto gostavam uhum. de teatro, o que é que pensavam sobre o teatro. E ainda essas pessoas em quem eu confio e ainda essas pessoas que eu faço também teatro, porque é essa população que me agradou e que nós nos agradámos e que se agradaram de nós também. E isso foi importante para mim. Durante estes anos de todos, ainda estar a fazer este forcing um, pois é. para que o teatro não morra ou para que eu não vá para outra profissão uh, a sério. A sério, a sério, <risos> a sério, profissão a sério. Uh, entras, mas pessoal, entras. Uh, a sério, é, a sério. E, e, e continuar nesta profissão a lutar. Agora vai dizer, uh, André, vais-me dizer assim: uh, tu, Eduardo, acreditas. Eu vou dizer, neste momento eu ando muito desencantado. Okay. Absolutamente desencantado desencantado com tudo, com, todos, com tudo. Isto é demais. É demais, ao fim, o TEF tem 45 anos este ano, eu estou há 43, creio eu, Exato, 43. e eu estou desencantado com tanta dificuldade que tem acontecido ao TEF e ao teatro, na sua jornal, podia já estar noutra dimensão. Com Não é só o TEF, mas também tudo já poderia ter outra dimensão. Lembro de anos para trás, que houve cerca de 30 e tal grupos, em 80, os anos 80, e que morreram a maioria todos, porque também... A Também foi muita a quantidade, não é? Muita quantidade apareceu, aparecer. Em Portugal, vai quando pós-25 de abril, surgiram essa energia, 400 grupos de teatro amador e exato. alguns transformaram. se Sim, isso, isso é Mas bom. Mas continuamos sempre numa uma coisinha. Estão sempre a, a, é quase... a existir para sobreviver, é isso. Isso, insistir para sobreviver. Isto é, terrível. Isto é terrível. O ano passado, não foi? Acho que há dois anos, de repente o o Terreiro do Passo, eu acabo de chamar sempre Terreiro do Passo, o Terreiro do Passo resolveu abrir as inscrições, também nós podíamos concorrer à DG Artes, podíamos ter os apoios, porque lembro-me, quando estava o ministro Carrilho, uhum. nós tivemos uma reunião com ele quando ele esteve cá na Madeira, e dissemos como é que podíamos ter o apoio do continente, e a resposta ele foi assim, eles sempre podem ter, porque o vosso território eh, tem umas verbas próprias, não podem pedir dinheiro ao continente. E a partir daí eu pensei, são dois países, Partic é, isto é assim. eu continua a ser região autónoma, como era na altura. Claro. Continua a ser. Mas só agora resolveram abrir um pedacinho para nos dar. Isto é tudo. Isto é tudo. Um, também isto é um problema de um país. Isto é um problema de um país que não acredita ainda. Não dá, para mim, ao mesmo tempo parece que dá um grande valor aos seus artistas, mas também deixou -se os seus artistas morrerem, deixou -se os seus artistas viajarem, desaparecerem. Também tem isso. Esta ideia de que a cultura é inútil, Sim, não Sim, é? que é inútil. Se é é a cultura fosse é inútil, ninguém existia. Em 2020 ainda claro. é temos essa. Exato, esse Mas é esta inutilidade que é. nos faz andar todos aqui é, vivos, não é? é né? E aguentar sem sem o dinâmico. Mas a cultura, é. E vão ver o que acontece. Percebendo. Morre tudo. Claro. Porque isso em tudo é há cultura. Há quem só que a cultura é, é uma coisa. É uma coisa pesada. E às vezes gosta-se de transmitir esta ideia. Que é uma instituição. É uma coisa. Não, cultura é tudo.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 É. Não estou atingindo todos. Sim, sim, sim, porque eu conheci muitos intelectuais extraordinários, mas às vezes, ou então especedam é intelectuais. Eu gosto muito Há, de muitos, há muitos, muitos, há muitos. É como o outro, disse, é há muitos. Há, muitos. há muitos. E isso também muitos, às vezes não deixa que as coisas se mexam. Não deixa. E depois há um empate: empate, vamos apoiar mais isto, vamos dar mais crédito a isto. Não sei. Eu estou desencantado, apesar de não parar. Estou nunca podemos, 100% nunca desencantado. Parar. Estou desencantado. Mas este desencantamento me a continuar. É, é estranho. É e precisamos verdade? de mais pessoas como o Eduardo. Sim, eu, mas, mas, uma e, tantas, <risos> uma e outras tantas. Há tanta gente neste momento a fazer tanto trabalho. Pronto. Não saberemos como é que estarão daqui a uns anos. Se vão continuar aqui ou se vão realmente viajar como muitos viajaram. Veremos, Veremos. Espero, Veremos. Que não, lá, não. espero que isso não, espero que não aconteça. Por exemplo, temos uma pessoa que é a Catarina Clark veio de fora do continente não, para aqui. De fora <risos> do <de> vapor. <fora. risos> não, do continente para aqui. Uh, para, para, do investir do cá, uh, para investir não, cá, para investir para cá. Diretamente do terreiro do passo. <risos> no meu vapor. Do do passo <risos> de todo Há quanto tempo estás aqui? E, e, e como é que começou este teu trabalho como mediadora? E pronto, já, já eras uma contadora de histórias, uhum. uh, desde o lado da altura que estavas no continente. Sim, Sim olha, eu vivo, eu vivo na Madeira há precisamente 4 anos, fez agora em setembro 4 anos, que vivo na Ilha da Madeira, e quanto mais vou conhecendo da história das pessoas, mais vou respeitando e reconhecendo. Isso tem sido uma aprendizagem incrível. Ainda agora, enquanto esperávamos para começar, sim, sim. já ouvi mais não sei quantas histórias, já aprendi mais qualquer coisa, não é? Já, já conheci uma, mais um bocadinho da história e das histórias da ilha e isso tem-me feito um, apaixonar cada vez mais pelo território e pelas pessoas. Um, e inspirei te a contar também histórias, não é? Sim, também. Um, destas embora... tuas vivências e daquilo que tu ouves. Sim, claro, claro. Um, agora, eu já era mediadora cultural Já trabalhava como okay, mediadora cultural okay. antes Antes uhum. de vir para cá, na verdade uh, Eu dava aulas no ensino profissional E uh, trabalhava na Gulbenkian Como mediadora cultural uhum. E por amor Decidi uh, largar uma grande parte Dos trabalhos lá E vim, e vim para cá, para a ilha e, e depois fui bater às portas E, e claro uh, Não conhecendo ninguém uh, As coisas não aconteceram logo Mas depois Devagarinho, que tu vais apresentando uma proposta, outra proposta, há uma porta que se abre, há uma chandelinha aqui, há outra que se fecha, e as coisas vão, vão, vão acontecendo. No meio disso tudo, cruzei-me uh, com o Xavier. Exatamente, e, vocês e fazem as visitas ensinadas juntos. ensinadas juntos. Sim, entre outras coisas, o na teatro. verdade, eu acho que até comecei a fazer coisas eu com o Teatro Bolo do Caco, vou... na verdade. Ok, sim, exato. Exatamente, exato. sim. E depois então é que eu, o Xavier também começou a fazer coisas fizemos com uma o... formação Inisiva, verdade. E depois começámos a falar sim. sobre essas questões. Sim, tu vieste fazer contadores de histórias no Bolo do Caco. É, foi, foi, foi a primeira foi. coisa que fizemos. Wow. Nós, nós também temos um espetáculo, só que é um, é um formato completamente diferente do trabalho da Catarina, de contadora de histórias. Sim, é isso, exato. São outros registro de contadores de histórias. Ok. Mas sim. E que foi interessante tê-la também nesse registro sim, eu adoro também, eu <risos> e também é uma aprendizagem para mim, porque é de trabalho de rua não é? Exato, exato e, e tira-me dos contextos pessoas, dos contextos onde normalmente eu estou, que são contextos museológicos ou espaços culturais, de uma forma geral e ligado à infância também formal. sim, sim, eu, eu trabalho muito em contextos de educação não formal, interessa-me muito trabalhar a pedagogia através da arte nesses contextos, é isso, é isso que a mim me, me fascina, claro que as histórias aqui servem como o teatro também, como uma ferramenta para eu ligar uh, ao, ao público, digamos. Exato. Está tudo cozido. Né? Às uhum. vezes tenho dificuldade em explicar por palavras, mas uh, quando faço as coisas, uh, acho que depois é claro que está tudo cozido umas coisas às outras. Não é nem carne nem peixe. É um bocadinho de tudo. É, um bocadinho é uma, de tudo. uma mescla. assim. E estou sempre a absorver e a aprender. Dirias que estás encantada, portanto? Sim, sí, claro. Encantada? Sim, é, é, é, claro. É, é, é, claro. Sim, claro. Espera, espera, espera. Me encanta. Espera, oh, oh, oh. Me encanta, porque me estou encanta. muito encantada. Me encanta a Madeira. Sim, me encanta a Madeira. Xavier, tu... Um, já acabaram as fazes... perguntas chatas. Não, não é? as perguntas então, chatas já acabaram. Agora, agora vamos, falar, dizer, vamos falar de coisas boas. De coisas, de coisas, Não há mais ruins, chatas. Mas... Mais chatas, eu até podia haver. Vou, vou aqui pensar em algumas. Uh, tu estás li muito ligado ao teatro de rua estás muito ligado à recriação histórica, que tu estavas ali a falar em off-camera, que achas que devíamos pegar em mais histórias e, e, e fazer mais coisas com isso, que é também um pouco daquilo que o teatro bolo do caco faz, muitas das vezes. Vocês vão ao mercado quinhentista, exatamente, certo? Exatamente. também E então, também já fizemos outras recriações, por exemplo, uhum. o, Monte, o Monte do Imperador, que é um evento da Junta de Freguesia do Monte. Okay. pretende recriar a chegada do imperador Carlos da Áustria ah, ao, sim, à Quinta sim. do Monte, onde ele Uau. viveu e morreu. Ah, essa recriação é, mas, geográfica é exatamente, muito bonita. Acho, acho que é uma coisa muito bonita. Muito bonita mesmo. A Catarina também esteve connosco, sim. no ano que fizemos. Este ano não aconteceu, penso que devido ao Covid. Uh, esperamos, uh, esperamos estar lá no próximo ano, se houver. Uh, vai haver. É assim, de certa maneira, de a recriação histórica... Pode-se dizer que também é uma área da, da, da dinamização da mediação cultural. Claro. É uma área da pedagogia. Ou seja, o Exato. teatro aí serve, serve como uma, uma ferramenta. Porque eu tive experiência, estive a trabalhar em recriação histórica com uma companhia no continente, Companhia de Teatro Vivarte, que é especializada em recriação histórica, tanto que eles têm no nome mesmo Laboratório de Recriação Histórica. Eles trabalham há 35 anos nisso. E foi uma escola fantástica para mim. Um, e pude aprender muita coisa muitas ferramentas dentro disso, além de conhecer o país e a história do país, ilhas, Espanha, etc. A, a, a, a recriação histórica é precisamente a ideia de dar vida à história para que nós, hoje em dia, possamos aprender um pouco mais sobre o nosso passado, mas sem estarmos na abordagem dos livros, claro. que é a clássica, é a aprendizagem não formal, basicamente. Uhum. Aqui na Madeira há muito poucos eventos de recriação histórica, mas nós tentamos sempre aliar também... Com outras atividades, como uh, por exemplo, temos um trabalho que é a Recriação Histórica, que é o 1 de dezembro, que já fizemos duas edições em Santa Cruz, em que se recria uh, a restauração da independência, portanto a queda exato, do, exato. do domínio filipino. E é um espetáculo às 6 da manhã. É uma tradição que já se faz há muitos anos em Santa Cruz. É incrível, é uma coisa a praça muito interessante. interessante. Como é que é possível Sim. não saber disto? Uh... Como é que é possível o público comum não saber disto? Olha, eu tenho, eu tenho aqui, desculpa Deus. aqui eu uma complicada. É é. é, há uma falha de comunicação geral na ilha que eu, eu, eu não consigo é verdade. entender. Muito complicado. Não consigo perceber muito bem. Gostava mesmo que alguém nos pudesse explicar isto, porque as coisas acontecem, efetivamente. Mas Exato. tu não andas atrás delas num território que é tão pequeno. Não, a informação muitas vezes não te chega. E mesmo que toda a informação seja... Não, e atenção, tens porque eu, eu falo do público em geral, mas eu até sou um, uma pessoa interessada, sim, uma opção interessada meio, E eu não, não é. sabia disto. Ou, ou seja, até às pessoas interessadas, não, não chega esta informa informação. Qual é o problema? O que é que é preciso fazer para que isto não aconteça? Tem alguma dica? Vamos dar aqui dicas. Pá. Vamos dar a esta malta. Eu não sei. Assim, eu uh, tenho uma ideia em relação a... Nós vivemos numa sociedade <risos> líquida. Há um sociólogo, que é o Zygmunt Bauman, que diz que nós vivemos na era da liquidez. E é efetivamente a verdade. Hoje em dia é tão líquido quanto uma pessoa num dia, ou se calhar uma pessoa numa hora, no Facebook, vê mais imagens do que uma pessoa da idade média viu em toda a sua vida. E isto é considerável. E por isso nós somos sedentos de informação. Um dia em que não, não temos informação nova, dinâmica, interessante, não é um dia bem vivido. Nós vamos ficar vamos carentes de informação. E, e o que é isso? Saber o que é o um aborrecimento? Exato, que desgraça. Exatamente. Ah, os, nossos Sim, muito cérebros, desgraça. os nossos cérebros, cérebros estão feitos a fazer <risos> dizer isso. Por isso é que esta quarentena que passamos foi muito difícil para algumas pessoas. Uhum. Um, e essa, essa ideia de consumir, consumir, consumir, Assim, nem toda a gente tem a disponibilidade para também estar a par de tudo o que acontece, infelizmente, acontece muita coisa. Também antes era a mesma conversa. Pois, não sei, mas... Antes do Covid era a mesma conversa. Não, não estou a dizer que é de agora, ah. mas, por exemplo, há 30 anos atrás, o Edward, se calhar é que me poderá responder a isto, mas há 30 anos atrás não havia se calhar metade dos espetáculos que há agora, na Madeira. Não havia tanto grupo já bem formado e estruturado. Mas havia espetáculos, muitos... Uh, estás a falar, nem é sequer precisa, há 30, nos anos 80... Uf, havia mais espetáculos do que tu possas imaginar durante os anos seguintes. Havia tanto espetáculo. Eu e é internacional. Ter tal, inter... Vocês acham que há... Talvez não agora, mas a, antes, vamos imaginar que o Covid não, não, não aconteceu. Pois. Vocês acham que havia demasiada oferta para tão pouco público interessado? Eu continuo sempre uma discussão sobre essa conversa de demasiada oferta. Hmm. Hmm. Porquê que não há? Somos tantos. Não, não quer dizer que toda a gente vai para o mesmo sítio, por favor. Exato, quatro, se existem 10 eventos, cada evento dá para as pessoas todas. Agora, isto de se fazer os espetáculos há muitos mais eventos. Porquê? Qual que é o problema? Nós vamos não, não escolher problema, onde ir não não, nós sim, onde sim. queremos ir. Eu cá não vejo que num dia haja 4, 5 eventos. Ah. Não vejo pelo menos nenhum. Absolutamente não vejo. Uns vão a este evento, outros vão a este evento, outros vão a este evento, outros vão a evento, evento, evento. Portanto, essa conversa sempre está a gerar. E por acaso cada vez mais magrado esse tipo de conversa de que oh, não é preciso tantos eventos, vamos fazer um calendário, com hoje vocês não, fazem não, aqui não, e não, amanhã. Não, não mas sou, é que às vezes estas conversas, é, é, esse, não não conversas é, fazem sim, sim, sim. Sim. Estes estes conversas sim, fazem há conflitos, não é? Surgem conflitos. Cada um faz, espetáculos nos dias, tem que fazer. Imagina que se nós fizéssemos um cardápio, deixa eu falar em cardápio, quer dizer, tu vais representar em março. Eu então, em abril. Mas eu quero representar em março. É. Exato. Exato. Mas o que é isto? Isso é um tópico, Exato. Questão de... Exato. Mas, mas, é de uma mas, empresa. mas depois dá-se mais prioridade a tudo aquilo que é, portanto, com a produção do governo, dá-se mais prioridade de marketing. Mas tem há um mediatismo. Há coisas que são espetáculos mediáticos. Exato. Que vêm aqui para fazer uma apresentação, duas. Isso é um espetáculo mediático. Não é a cultura geral, é espetáculo mediático. Não, e assim. Pronto, mas... e, e, e também são de empresas privadas, é um entretenimento também. Claro. Não, às vezes confunde-se muito. O entre... Entretenimento hum. é uma coisa. Claro. Entretenimento é uma coisa, e pode ser artístico, e pode ser cultural. Mas é entretenimento. Não. Os outros são outro tipo de atividade. Portanto, vem uma empresa que traz um. Pronto, ok, certo também vão para lá, se foi um lugar que tem 100, 200, 300 pessoas, é outra conversa. Mas não vivem à bilheteira. Sim. Desculpa, claro mas claro, claro, claro. não vivem Não é vivem é. à bilheteira, é? São os que vivem à bilheteira. <risos> que são aqueles então que fazem... Por exemplo, estou-me a lembrar no, no teatro Mendal do Funchal. Nós não podemos ir para um, claro. um sítio onde podemos fazer três espetáculos só, num de 3 dias. Claro. E eu, eu tinha que se investiam? Quer dizer, já não é pouco. Ainda vamos investir para fazer três espetáculos? Por favor. Tínhamos que pôr os bilhetes a 100 euros? Quer dizer, ninguém vai. Até Sim. talvez fossem, mas eu sei quem queria. É diferente. Portanto, temos que fazer uma série de 20 espetáculos, 30, para poder. Claro, para ter um retorno. Um espetáculo baratinho, para montar uma peça de teatro baratinha, assim, pode custar entre 10 a 20 mil. Baratinho. Sim. Com atos Sim, a atores a os atores a receberem uma miséria. Isto é assim, com muita amizade e com muita colaboração, com muito isso tudo. E com muita gente envolvida. E é com muita gente envolvida, que é muita e, pois, gente. E às vezes as pessoas não têm... Quem, quem compra é somos trabalhos não, não têm é os Compra o produto chave na mão, mas depois esquece que ali por trás está uma equipa brutal. Claro. Mas agora claro. temos aqui, mas ali estão mais três. Exacto. Para isto está a montar, a tiveram mais o trabalho, cinco, que Para eu... a guitarra a bombar, estão mais seis. Claro. E isto gera a importância o... da economia. No Exatamente. Estamos a dar trabalho Exatamente. a costureiros, a carpinteiros. Exatamente. Exatamente. Essa Exato. gente toda está a trabalhar com a mão invisível que está por trás que, que, que, que, que acaba por, tudo. por dar forma a tudo. E que às vezes esquece. Muitos que... bailarinos, uh, uh, cantores, uh, toda Série de gente que trabalha gráficos, gráficos toda, a gente, toda a gente, a gente para montar então, então o que falta aqui é reconhecimento, é reconhecimento geral, geral ou de quem manda, hum. mas uh, vamos lá ver. É importante que quem manda, quem, quem foi dado o poder de governar, governar govern, ajudar-nos a ter um, um local melhor para viver. Uh, é importante que deem esse valor. Deem valor a tudo. A tudo. Eu agora não dizia que essa é obra vai dar valorizar uh, tudo. tudo. E não esquecer que a arte é aquela conversa do parente sem pobre. Que é, lá. é horrível essa conversa do parente sem pobre. Coisinhas. Não, porque se não for a arte, se não for a cultura, se não for a educação, vai tudo abaixo. Completamente. pode não. Que esta, esta questão da educação a mim diz muito, porque yes. eu acho que passa muito por, educa claro, por educação é. de públicos porque uh, não é o facto de estarmos numa ilha, não é o facto não. de sermos poucos ou muitos, não é o facto de haver muita oferta que faz com que de repente nem toda a gente tenha trabalho, é a procura que existe pelas coisas, é a sede de conhecer, de saber, de descobrir, não é? uh, Ir ver um espetáculo mesmo que eu possa pensar que se calhar até nem vou gostar daquilo é, a curiosidade, para a descoberta porque vou aprender com aquilo, porque aquilo me vai dizer qualquer coisa, me vai fazer sentir qualquer coisa é visitar um museu mas, tu nem imaginas a, a, a confusão que me fez mas lá está, eu, eu, eu efetivamente eu, eu sou uma mulher privilegiada porque eu, eu tive acesso a muitas coisas, uhum. e, e cresci no meio destas coisas, e isto de facto é um privilégio, por mais que a gente possa querer dizer claro. que não. Foi um privilégio. Mas a mim faz-me confusão ter pessoas da minha idade, aos 35 anos, que viveram a vida inteira, por exemplo, aqui na ilha, e atenção, eu falo da ilha, podia falar da minha terra, que é amada, a mesma coisa, ok? Que nunca visitaram os museus locais. Impressionante. Que nunca! Isso não cabe me os não cabe, -me Jesus... não cabe, -me ah, cabe -me espera, na cabeça. Na escola. Escola. Não, tem, não há nada para fazer, não há Exatamente. nada para ver, Isso é uma nada. das coisas que na ilha mais, mais não irrita há não, não há, há nada para fazer. É esse trabalho que vai suplantar esta questão de, da gestão inteira. e da oferta que, que é superior à procura. Tá ah, o que tu estavas a dizer em relação à escola é que as pessoas associam muito, eu tenho essa sensação que se associa muito os museus, o teatro, a é, escola, que, que é depois de educativa acabar a escolaridade, eu não lá. Para a gente, Exato. gente Exato. para a gente, para a gente, Então é uma estafa também. Para os mais é. inteligentes é uma estafa também. Agora, vai ver, um, ver um quadro, mas vai é, um quadro a uma paisagem... Porque né? às vezes, porque nem sempre a experiência também foi significativa, perdoem-me claro. dizer isto, não é? Porque quando é, tu é, és, tens 5, 6, 10, 12 anos, e a experiência de uma ida ao teatro, de uma ida ao museu é significativa e perdura na tua cabeça, tu sabes que algum dia mais tarde tu vais voltar a ter exatamente quantas crianças que -se não foram já ao e agora são adultos e quando voltam eu? a ficar naqueles bairros? por exemplo eu eu sou Exato. um caso desses fui Exato. ao TEF e lembro-me perfeitamente e da experiência muda, toda vir, das não, cadeiras verdes lembro-me, tenho toda a imagem <risos> na minha cabeça e quando regressei ao TEF, depois de adulto, tive essa, esse sentimento de nostalgia. E é, e é isso que o teu trabalho é muito importante também. O trabalho de todos nós é importante, aí, nesse sentido. É claro de a educação, de mostra. Mas as, as, as, as crianças acabam o 9 ano, tornam-se adolescentes, e alguns professores levam-nos ao teatro. Mas acaba o 12º ano. E morra. E onde é que está o hábito de, de, de ir ao teatro, de ir ver o concerto, de ir uma exposição... Há uma falha aí, porque não é continuado. Porque depois, depois se tudo vazio. Porque... Depois sentem vazio, sentem que o movimento é sempre o café... É, Pô, mas também há problemas dos tá É, é falo, bom, é pessoas. bom, maravilhoso. É ótimo maravilhoso é? é mas quer dizer, depois a vida fica vazia. E depois mais está por cima, só oh, chateado, isso não há é nada. E, às vezes não há esta... É, é também o trabalhar a sensibilidade. É o trabalhar os sentidos, Sim, é darmos é uma visão que isto é muito mais vasto. Nós somos cidadãos do mundo. Hum. E, e, não e, é só um telemóvel, sim, não é só aquilo. Não telemóvel não está, importante, não está, não o telemóvel é importante, o computador é importante, os jogos são importantes, tudo isto. Mas é importante. não é tudo. Não é tudo não isso é tudo. E o poder está é... nisto. Claro. O poder está em, tá em nós todos, cada vez que escolhemos ver uma coisa, assistir a outra coisa. Esse é que é o verdadeiro poder. Não é o poder de quem está Já lá está. em cima a dividir uh, os dinheiros e a dizer tu agora fazes aqui, tu agora fazes aquilo. Estão-se pessoas manipuláveis. Sim. Porque é. elas são, são manipuláveis. Eu considero-as manipuláveis. Elas são manipuláveis. Eu vejo, às vezes, quando eu entro numa. Mesa. E vejo e às vezes quando são jovens eu fico baralhado. É, cinco, Ele não deles a falar um com o outro, todos eles tá estão tudo a falar. Mas é demais. O que é que se passa? Não, é demais. É demais, é demais, desculpa. É demais. Ok, daí o pedaço saem todos. De mas conversem salvação. os cinco, dialoguem, são um casalinho, namorem. Mas por favor, é que o pessoal estão a namorar já dando. Estão... <risos> não, não, acho que estão assim. É uma coisa... Ou é um mais estão que... a se os... já, Então é para filmar já o baixo. Exatamente. Poxa, não, para, para. não para! <risos> Isto não para! É, é, essa questão é interessante, se me permitem, que é a questão da capacidade de ser tão fácil de gestar o momento, Isso... deixa-nos... A, a, a, a, torna-se desinteressante o presente. O presente já não tem Sério? o é, que é. Sim, ele desaparece. E, e o, uh, atividades como o teatro que vivem do imediato, do que se passa isso ali, é, e que, não da, da, da filmagem, porque isso já não é teatro, já é outra coisa. Já é cinema, é registro, é é registro, é, é. registro é, é. documental. E as pessoas já às vezes já não têm aquela sensação de okay, vou estar aqui e durante uma hora e meia, ou duas horas, uma É hora por isso e duas... que é muito importante frisar que é proibido filmar e fotografar nos eventos de teatro. E, e, a e, no, cinema tipo é igual. e no cinema uhum. é igual. Não, mas aqui está a questão, não, que, a, é. que, a, que a, a educação. Em casa e na escola. As crianças têm que ser cada vez mais sensibilizadas, mas não é, pega, pega lá, hum. vais ao, mas que é que vais ao teatro, porque é que tu vais ver no teatro. Também é preciso fazer este trabalho com as, com as crianças. Elas não só ir ao teatro ver um, ver um espetáculo música, ver música clássica ver um conjunto, ver todas as variedades, mas eles perceberem também. Então, é preciso explicar-lhes. É quase uma escola de espectador para as crianças. Uhum, é preciso exatamente. talvez educar as pessoas. Nós não vamos crer que todo mundo, somos duzentos e tal, e ternos, vão todos ao teatro, ou vão todos aos concertos, ou vão todos a isto, ou vão todos a aquilo. mas que haja uma sensibilidade. Exato. Essa sensibilidade que se vê, a sensibilidade que eu encontrava às vezes quando fazia itinerância pela ilha, e que depois do espetáculo o público queria vir falar connosco, queria falar sobre a peça porque estava relacionada com eles, e dizia dávamos mais coisas, e sim, é, é isso que é esse diálogo, é esse diálogo que interessa. Antigamente fazia-se isso muito, houve uma altura que 70 e tal, havia depois dos espetáculos, conversar com os espectadores, depois do cinema, falar sobre o filme. Era uma época diferente, mas era uma época importante era uma época que deixava de ser aquela coisa estática ali, às vezes é, o filme sabe, ok, Gostou? Falei, lã, lã, lã, lã. Todas as coisas. não, falar, as pessoas em grupo falavam, Exato. conversavam pós-espetáculo, isso, e depois havia um diálogo juntavam-se os artistas, neste caso, juntamente com os espectadores, e havia uma conversa lembro-me do Teatro Municipal, que ficavam as pessoas ali, depois dos espetáculos e conversavam entre artistas e espectadores eu achei que fantástico, agora é tudo urgente tudo, agora até é os atores embora, tem até no os atores também, já até acabam os espetáculos já tem que ir para o outro lado, eu digo, oh, já está tudo a ir, ok, Poxa. pronto, vão todos embora mas também já acontece também a é modernidade é, acontece artisticamente também, já estamos assim já estamos assim é, por favor pô, é por isso que é o teatro brutalismo. de rua também é muito importante nesse aspecto porque o teatro de rua estás a interagir na performance ah, é o, com teatro ir alguma, às o próprio pessoas. público o teatro é eu ir eu às pessoas está a ir às pessoas porque as pessoas Não. Tão, é diferente, mas é, há uma ação é de buah, não, ainda, ainda sobre isto, eu queria acrescentar que, por exemplo, eu com a Catarina comecei a trabalhar essa parte que é discutir com os, com os espectadores, seja criança, seja adulto, discutir o que ele acabou de ver e isso é uma grande é uma experiência muito enriquecedora, porque a partir daí tu tens ferramentas que te vão uh, levar a ver outras coisas, que te vão levar a ver outras coisas com outros olhos claro, é e a perceber melhor, hum, é ser é mais bom. interessante Sentidos. e interessado como cidadão a nível do teatro de rua, uh, nós, nós estamos aqui a falar de, de, de vários aspectos das artes, que é a, a parte pedagógica, uhum. a parte do entretenimento, há a parte filosófica, podemos dizer, é. que é, que é uh, o teatro enquanto uh, questionação, questionação é, da existência, é, existência. Claro, Exato. o entretenimento, também Pode ser um entretenimento só da comédia fácil, como pode ser um entretenimento sim. filosófico. Uhum. Claro que sim. E, e todas um estas três saudável. áreas são complementares e, e isolam-se entre si. Exato. E isto é transversal a todas as áreas das artes, penso eu. Uh, o teatro de rua procura uh, ir, de encontro, ir ao encontro de um público que, uh, tenha, que não tenha como hábito ir, ao, ir, ao, ir, ao, ir, ao há. ir aos teatros convencionais à, às salas. Mas teatro de rua também se chama, também se pode chamar teatro em espaço não convencional. Ou seja, não é só na rua. Eu posso criar um, um espetáculo num bar e assim eu vou conseguir chegar ao público desse bar que pode ser ou não consumidor de um teatro. Agora, tudo o que eu lhes vou comunicar tem de ter, tem de ter uma relação direta com o espaço onde nós estamos. claro exatamente. E aí nós temos mais ferramentas do que uma pessoa que está num teatro claro. porque se. Pronto, se limita e ao mesmo tempo não se limita à, à caixa do, do palco. Uh, mas, mas, mas tem sido fantástica ah, eu... a sensação de tocar nas pessoas, uh, fisicamente, tocar. Porque assim nós, nós chegamos a ele. Ah. Funciona muito à base de um improviso também. Vai depender e, ok, das... isto é um mito, é um mito que toda a gente não têm. É, é, um é, é, é um mito que eu tenho pessoalmente e eu gostaria que me... Dá para fazer aqui um separador um, um com os 10 mitos. O improviso. Tudo que se resolve no improviso. Não é assim. Não, claro, claro, claro. Olha o micro, olha o micro. Faz mal. Com o improviso estuda-se. E um estudas se claro, e é. estudas. É. Estudas. O exemplo do jazz é perfeito. só podes saltar fora depois de conheceres a estrutura muito Exatamente. bem. É, para é o exemplo do jazz, exato. É perfeito, é. é um exemplo perfeito. Tem de ser Estudo. muito bom para estudas. saber viajar, é. voar, é. voar, brilhar é. e voltar à estrutura. O, o, teatro, o teatro a nível do improviso com a Comédia da Larta. Sim, sim. Hum. Hum. Cada personagem estava bem identificado o que era o seu valor, a exato. sua identidade, Exatamente. e tinha um roteiro que querem ou não querem, eles tinham que chegar lá. Ah, okay. Sim, tinham que chegar, tinham que passar pelo passo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas cinco, com barreiras certo. a meio. Ah, e a partir daí a improvisação. E ah, às vezes okay. a improvisação é a capacidade de diálogo para o tema em questão. Não é improvisar assim. Não é? Ou seja, nós, nós sabemos onde é que vamos chegar, Sim. só não sabemos que caminhos é que vamos claro tomar que para lá chegar. E isto implica conhecimento. Sim, bem, claro, bem, claro, bem, claro, claro. Não é qualquer claro. é Em todas faz as isto. áreas, em todas as artes. Yeah. Conhecimento para improvisar musicalmente, para improvisar a nível da dança, para improvisar a nível... De isto implica tudo um conhecimento sobre a, matéria, sobre a matéria. E isso é importante. Funcionava bastante bem. E ainda lembro-me cá temos... Acho que um engraçado, há dois anos, na Camacha, no Amteatro, no, no, no houve um grupo de improviso. Ah, e sim, eu adorei sim. aquele espetáculo. que é que torna-se tensão por vezes? Só houve de repente houve um problema. Eles, portanto, eles pediram ao público e depois o tema começou. Houve a certa altura, no, no improviso, que eles agarraram uma história, mas viram que a história não estava a dar, e mataram-na. Pois. Porque okay. aquele, aquela história estava a circular, a circular. Não, é? circular não, estava a dar é. e eles mataram-na de uma maneira muito boa. Mataram, mataram. E depois, a certa altura, aqui para começar, e às vezes viram os atores. Um, mas tu... É comunicar entre si, então, não é? <risos> Porque é esta também, esta relação, esta relação que existe entre os artistas. Seja nos atores, seja nos bailarinos, seja nos músicos. É uma relação... É é o sentir, é a sensibilidade que tu estás a dizer que, que queres dizer alta, alta, alta, sim, sim, alta, obrigado, se obrigado. Se claro. se Constrói, se constrói claro, se constrói isso é importante não é podes ter química com uma pessoa sem, sem trabalhar sim. Né, em, em interação com a pessoa outro improviso maravilhoso na música popular o speak. Sim, oh, é o despica. Se bem que hoje em dia já há tantos despicos, já estão sumidos, estão metidos na cabeça. É verdade. Mas cada vez mais conversas interessantes. O despica. Eu, eu nunca fui ver aquele. aquela coisa de Santana. Às ah, 24 ah, tu horas. É, eu, ah, os, o, compadres, compadres, não, os compadres. Não, os compadres. Sim. nunca fui ver. Sim. Mas é, apesar daquilo ter um texto. Eu é. gostava de ver se não há ali também um pouco de despegue, que não haja improviso também ali. Eu penso não sei. que deve haver sempre é, alguma coisa. Mas tudo parte, isso mas... são coisas que eu também vi muitas vezes a nível de, do folclore, desses despegues, desses conversos. O improviso é algo que faz parte também da essência de cada um dos artistas. Mas é, é da é experiência que... de cada um também. Sim, é o improviso. Ah, agora resolve... Ah, mas vocês improvisam. Qualquer. Eu, por exemplo, odeio os atores que não improvisaram odeio dica, o, o, texto, dica, dica. o texto é para respeitar o que o autor sempre para trabalhar alterações de texto nós trabalhamos quando tivemos a ensinar os ensaios, eu não consigo, esta frase dificulta-me, pode-se pode, resolve-se a situação porque o teatro é uma linguagem oral quanto mais oral for o texto melhor, melhor será o resultado é por isso que Brecht é extraordinário a nível da sua escrita porque eles tem uma linguagem oral e muitos autores têm uma linguagem oral. Às vezes as pessoas não percebem a diferença entre um romance e o que é dramaturgia, o que é uma peça de teatro. peça de teatro tem que ser uma linguagem oral. O texto tem que ter linguagem oral possa se sentir. E às vezes há determinadas entradas. Uh, ou então corta-se coisas. Ou então, talvez já tem mil anos que fazer ali uns cortes exato, que não transformar. Mas eles continuam com a sua essência. Hum. Eles, assim o improviso no espetáculo. Não é agora, estamos a falar de batatas e vou buscar cebolas. Eu tenho que continuar a falar das batatas, mesmo é. que eu já improvisado. Portanto, o improviso não é gratuito. O improviso custa caro a cada artista. Caríssimo! Uau! Exato. Mas que frase! Mas que frase! o Improvise custa caro a cada Uau. Hoje em dia nós uh, trabalhamos muitas vezes, por exemplo, uh, uh, o improviso como ferramenta para criar. Isso. Ou seja, fazemos um ensaio. Nós nos, nos contadores de histórias trabalhamos Exato. assim. Que é, há uma estrutura, que é um conto popular, que tem início, meio e fim, e nós no ensaio vamos brincando, ou seja, improvisando a partir da, da, da história que já está escrita. E tudo o que vai sendo criado vai sendo implementado na estrutura mas depois quando vamos apresentar sabemos bem por onde é que nós vamos e é claro que se uma pessoa inventar agora de repente lhe apetecer, e ah, eu agora quero não sei que já aconteceu <risos> já aconteceu um rapaz que de repente penso não mas se é a impro eu, eu, é improvisar vou improvisar ah, pá, ele fugiu-me completamente eu é. tive de agarrar mudar a história completamente e acabou uma coisa completamente <risos> oposta <risos> ou seja por a liberdade excessiva Exato. matou claro. a história. Claro. E é nesse claro. sentido que, quando mais pode ser, não, a história, muito. Claro. não eu cuidado, exemplo, é possível. E cuidado tem sempre aquela coisa: eu tenho uma frase, a minha frase vai, vai, vai ajudar, vai fazer com que ele responda. Se eu não diga a frase, no mínimo, a resposta dele, quem parece que se enganou foi ele. Porque ele é que fica no vazio. Ele é que fica no vazio não... porque ele tem sabido o que vai dizer, mas a conversa disto ele não tem é nada a ver. Pode haver aqui uma sabotagem. Mas não é. Ele lançou e agora, quem, quem, quem estava mal, quem não sabia, quem não sabia, fica bem. Quem sabia, fica mal. <risos> não pensar... se a capacidade de dar -vão a dizer, eu dar aquela resposta, deixa-me também improvisado para que a minha resposta possa, mas já isso… Eu sou... Já Mas tá, então. imagino muitas vezes, <risos> vezes, nós quando trabalhamos juntos nas, nas visitas, nas sim. visitas ensinadas aos, aos espaços culturais, vivemos muito da relação com o público, o mesmo acontece também com o teatro de rua, não é? Sim, sim. Vivemos muito da relação com o público, com aquilo, que o pub... de, com aquilo que o público nos dá, ou daquilo que o público nos dá. E então, apesar de termos naturalmente um, um texto, um guião fixo, ele tem que ser altamente flexível no sentido em que nós temos que ser capazes de na hora, e neste caso em conjunto, claro. integrarmos aquilo que aquele uh, espectador, visitante, utilizador, aquela pessoa que está a viver ali aquela experiência. Nos, nos dá que é para poder ser uma troca, não é para ser não ser só unidirecional, claro, porque... porque estas ditas dispositivas acabam por não ter nada, não. É? muito bem, nós entretanto vamos ter que terminar este episódio com muito pandemia porque isto tem pano para mangas. Nós, nós podíamos estar aqui. aqui a falar muito mais sobre isto e, e fica aqui o convite para uma próxima temporada, uh, vocês regressarem porque isto de facto é uma coisa que temos que discutir mais temos que falar mais sobre isto uh, já com o Lucas fora da barriga portanto, <risos> vamos aqui a conhecer o Lucas <risos> só para terminarmos então faço e reformulo a minha pergunta minha pergunta chata, e muito rapidamente, se cada um pudesse responder a isto, a arte vale a pena? Sabe? A arte vale a pena? Valeu, vale e valerá sempre. Se não fosse a arte, nós estaríamos no nada, no vazio. A arte tem tudo... A... Aqui está cheio de arte, aqui dentro. É. <risos> Na rua está cheio de arte. É o ar tudo que pode respiramos. Ser como que tudo o arte. é tudo é, o arte. Nada é, se... é o ar que respiramos sim Tudo, para mim. As pessoas têm que apreciar a própria natureza, é uma arte maravilhosa. É a forma nos expressar. É há, uma, há uma necessidade profunda no ser humano de se expressar. Já desde o homem da caverna, ele teve necessidade de expressar-se e pintou na parede. É e isso é uma coisa que nenhum ser humano consegue fugir. E é o que nos diferencia das máquinas. E não são só os na rua. Estou-me a lembrar de um, de um homem que via na rua, um sem-abrigo, que tinha os seus cadernos, que andava sempre a escrever as coisas. Uau. Nunca percebi o que ele escrevia. Mas uh, isso é só para mostrar que há sempre algo que as pessoas querem transmitir. Será que -se aquele homem poderia ser um escritor? É verdade. Eu poderia ter sido? Sei lá. lá. Se de facto está a escrever, já é escritor. Só não mostra. Sim, uhum. sim. Só não mostra. Até podia, não até, oh, podia, até podia é. não... até podia não saber escrever. escrever. Até podia não saber escrever. Mas, e estava sempre... Tava a, a, a a, vontade, a desenhar, a sua vontade, Mas a eu podia também perceber. Sim. Tinha os seus códigos. Hum. Sim. Catarina, queres finalizar? A arte vale a pena? Ah, sim, era isso, que, era isso que eu estava a dizer, é o, é o ar que respiramos, e tendo em conta isto que, que o Xavier acabou de dizer, não é que nós temos esta necessidade de nos expressar, é por isso que, de facto, por mais máquinas que se inventem, não, é? não, não há nada que se sobreponha a esta sensibilidade que está no ato de contemplar, de sentir, de, de experimentar. Eu acho que as máquinas deviam fazer o nosso trabalho mais pesado para nós ficarmos só, só a <risos> arte. Só, só isso, arte. É. E acho que o homem devia ser assim, só viver na arte, na cultura, <risos> e as máquinas faziam todo é. o trabalho. O Fica aqui é a assim, dica, no, no futuro vai acontecer. Muito assim, obrigado exatamente. por terem vindo Nada. aqui à relampada. Espero que isto tenha sido uma relampada para algumas pessoas. Para que, para que aprendam alguma coisa. Só tenho a agradecer a vossa disposição e a vossa inspiração aqui. Um brinde. Obrigada. E, pessoal, até à próxima. Relampada. Até à próxima. Relampada. É. Começo aqui pelo Xavier. Que objeto é que trouxeste? Com licença. Trouxe Ora, a minha sim. cartola. A tua cartola, claro. Já é quase uma imagem de marca. Exatamente. Agora, conta uma história disso. Uma história deste. Ora bem. Um, conta de outras histórias. Eu, não. na minha adolescência, gostava de usar uh, chapéus grandes, e anéis, só que eu era vítima de bullying então refriei um pouco esse, esse meu lado e depois quando, quando vim, vim para o Funchal, vem estudar não sei o que, comecei a perceber que não tenho ter problema nenhum quer dizer, eu acho que o modo como nós nos vestimos é a, a comunicação, é a expressão e é a, a nossa maneira de estar no mundo e, e já... de nos mostrarmos perante as outras pessoas, então por isso comecei a, a, a, pronto, comecei a ser eu próprio e a expressar-me, a Cartola sempre me transmitiu uma certa elegância uhum. e, e ainda por cima, assim, hoje em dia, como eu faço muita pesquisa, também alguma com a Catarina uh, e também alguma a nível académico para, para a história da, do, do, da, da Madeira é, confronto muitas vezes com isto, com os hábitos de vestir de antigamente, com os hábitos de etiqueta do antigamente, e eu, eu gosto de ir, de ir, de ir, sim, tudo de ir percebendo o, isso. Todo o homem tinha um chapéu. Exatamente. Usava um chapéu. Sim. E, e, por exemplo, e a, e a, e a cartola era uma elegância, mas, mas também havia quem tinha o chapéu de coco, os chapéus de palha, os homens usavam sempre o seu fraco, a sua camisa, o seu, o seu lenço ou o, o, o gravata, as senhoras já andavam sempre de vestido não usavam calças ainda, até que veio a chanel, um, e havia assim toda uma elegância no vesteiro, pronto, a parte, uh, machismos vigentes, que são próprios da época, que é sempre o um nosso problema quando trabalhamos recriação histórica, o machismo está presente sim, mas não, foi, não fomos nós que o inventámos no século xvi 17, 18, xix Exato. Claro. Então, claro. claro. <risos> Desculpa, ah, Neste seguimento, Catarina. Agora tens as honras de mostrar o teu objeto. Eu acabei de escolher o objeto agora mesmo. Para oh, não okay. mostrar marcas, vou abrir o lado. Foi improviso, espera, foi improviso. Uh, mas treinado. Não, exatamente, porque eu tinha vários na manga, mas tendo em conta ah, o seguimento da conversa, boa. o meu objeto é. Uma toalhita úmida para os bebés. Porque em breve vou ser mãe e porque... Aliás, em breve vou, e desculpem a expressão, parir o meu filho e já me sinto mãe, na verdade, uhum. e, e desde que sou mãe há todo um conjunto de questões que de repente me arrebatou muitas delas efetivamente relacionadas com esta questão do machismo Hum. relacionadas com, as, com a questão dos direitos que as mulheres grávidas têm ou não têm e muitas delas relacionadas com a questão do vai estar sem trabalhar? Como é que vai estar sem trabalhar? Em relação à licença de maternidade e em relação ao facto de eu querer usufruir do direito que tenho em pleno século XXI, enquanto mulher grávida no século XXI, de estar com o meu filho durante cinco, seis, na verdade deveria ser mais tempo mas pelo menos 5 meses uh, em exclusividade com o meu filho. Isso, e para não falar nas questões agora do Covid, das grávidas não serem acompanhadas, de eu ter passado praticamente todo o processo da minha gravidez nas consultas e ecografias uh, sozinha. Sozinha. Porque não posso ser acompanhada pelo pai do Lucas. Estávamos a falar disso por acaso. E há um... Há um Estamos a viver uma, uma, uma época uh, muito complexa e estas questões normalmente, claro, quando não nos tocam, nós não pensamos sobre elas e daí esta questão da dita é preciso olhar um bocadinho mais e pensar sobre estas questões, porque hum, a grávida tem este, esta, esta luz muito bonita que toda a gente fala, não é? E ai que lindo, e senta-te, e toma, e, e cuidamos de ti. Mas na verdade, e desculpem a expressão, a malta está-se um bocadinho a cagar. Uh, e como a malta se está um bocadinho a cagar, eu acho que é importante falar sobre isto. Yeah! É dicas na Relampada, estas só de dicas, só dicas e relampada. <risos> ai, ai, ai, ai, ai. Precisamos, precisamos de uma anfitriã. É não um anfitriã de Beauvoir, né? é, uma das mestras do feminismo ela dizia que, que ser grávida e ser mãe devia ser uma profissão o tempo inteiro. Simone de Beauvoir. Ufa. É uma profissão. E é, não é? Ah, André Ali também sabe. Também. E, bem, e bem. Eduardo. Olha, favor. Sobre, isto, sobre esta questão do objeto, eu senti-me muito... Disse, um objeto, um. Eu não tenho um, tem dois, tem três, tem quatro, tem dez, tem vinte, tenho trinta objetos. Objetos porque têm uma afinidade comigo. Eu trouxe quatro objetos. Ok. Eu disse, okay. pego num, o ou tiro aqui um, vai um só, à sorte. Ou, ou mostro os quatro. E todos eles têm a ver com lembranças, ofertas das pessoas que me fizeram. Seja... Porque, de repente, viram uma coisa e disseram uh, ah, olha o Eduardo, isto é para o Eduardo. Basta terem pensado em mim e me entregue o suficiente que eu existi. E, portanto, todas elas acabam, e trouxe quatro, porque todas elas têm sentidos diferentes. Para mim, uhum. uma tem a ver com a vida e a morte. O tempo. Uma coisa oferecida há anos para o um amigo, mas, eu, mas, eu, que, que e que vocês talvez dele. não estão a perceber. É um uh, para livros, está bem mas ah. tem uma borboleta. <risos> é lindo o Brené tem sempre a vida com a vida e a morte eu sempre vejo uma borboleta e penso uh, quanto tempo ela vai durar é verdade, isto é constante eu sempre vejo uma borboleta bonita e disse: quanto tempo é que isto vai durar uh, é a mesma coisa que a vida quanto tempo vai durar é verdade. por isso que o ar disto sempre como já está a ficar até com o ar com muito cuidado uau, uau, uau. a outra foi de um amigo russo que trouxe-me isto a um contexto espiritual mas que anjo é esse, portanto? Eu não sei que anjo é isto, verdade. Okay. Verdade. É um Mas anjo. é um anjo. É um anjo. É um anjo. É um anjo. Guardo sempre isto verdade. O tempo, para é mim. Especial. Está tenho entre a amigas, a da Turquia. O tempo é que é metido. Talvez com a areia, mexe, está a biscaria. Meestres, isto se transformaste, está ficando duro. Isto transformava-se e voltava. Estão do tempo. Uau. E esta, a última uma amiga que veio do Brasil ou da Índia, não sei qual foi, entregou-me isto. Olha para ti, Eduardo um mocho, para te dar sorte. <risos> um, mocho. <risos> um mocho? Onde são objetos que para mim têm? Entre é isso está há aí. tantos. Tantos objetos que eu tenho, têm valor. Não tenho assim nenhum objeto em especial. Não tenho. não tenho. Todos eles vivem guardados em caixas ou às vezes estão comigo, ou às vezes não. pronto Portanto, não tenho um objeto em especial. São tantos objetos. Porque aqueles que não me dizem nada... Vão para, definitivamente para uma caixa para o esquecimento. Portanto, estes estão comigo, de vez em quando. Podem ser bonitos, feios, como quiserem. Mas eles têm o significado da pessoa que me ofereceu. Uhum. Pelo menos são essas pessoas que para mim interessam. São as que ofereceram isso. Pronto, eu, Muito bem. A dizer, obrigado pela partilha, Eduardo. Não. Muito obrigado e agora sim, finalizamos o Relampada. Até à próxima. Uau! Gracias. Não, isto, este episódio tem que, que ter Temos que repetir. Porque há muita coisa que não foi falada e é, é muito importante que nós falarmos destas coisas.